e se quiser entender né, esse aulão aí que rola toda quinta, dá uma olhada no link aí na descrição que vai ter coisa boa pra ti. Beleza? Seguimos!